Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o pedido da Jaqueline Pinheiro. Ela pediu pra mim fazer uma amostra da blusa que eu estou mostrando aí pra vocês agora, tá? É de um ponto zigue-zague simples. Só que, primeiramente, eu vou passar pra vocês como fazer essa parte de cima e depois emendar o ponto zigue-zague, tá bom? Aí, se alguém tiver dúvida, já fica mais fácil, né? O ponto da parte de cima... É um ponto simples, tá? E eu vou fazer aqui o um múltiplo de 15, tá? Então, eu vou fazer 15, mais 15, mais 15, e assim por diante, ok? E vou fechar em círculo. Então, eu vou medir a parte do busto, tá? E fecho em círculo, ok? Então, você fez a medida do seu busto, você fecha em círculo, Tá? Então, você vai começar abaixo do busto até debaixo do braço, tá? Então, aqui eu vou fazer as três correntinhas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, somente assim, tá? Eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui no final, eu faço aqui uma correntinha, venho na terceira correntinha aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. Faço uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui onde tem uma correntinha eu faço um ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo até o final então agora é só repetir essa primeira carreira tá eu faço as três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha Pulo um no seguinte um ponto alto Aqui no seguinte um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto, e assim eu vou. Então agora, tá? Quando eu terminar lá a parte de cima da blusa, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixo, que eu vou começar daqui, tá? Uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo como se fosse a última carreira da parte da blusa, tá? Uma carreirinha em pontos baixos, ok? Então, agora, eu vou fazer a parte aqui do zigue-zague, ok? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas. OK? E vou pular aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aqui no quinto, é, 15º ponto eu faço meu ponto baixo e agora é só repetir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 correntinhas e vou pular aqui novamente tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aqui no décimo quinto ponto, eu faço meu ponto baixo. E assim que eu vou seguir fazendo a volta inteira da peça. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, tá? Então, aqui na correntinha seguinte, vou fazer um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou começar a contar, ok? Então, aqui, ó. No seguinte, um, aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Aqui no seguinte, um, e aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar pontos altos aqui no seguinte eu vou começar a contar novamente um no seguinte 2 aqui 3 4 5 6 e 7 pontos altos tá então aqui na correntinha seguinte um ponto alto sem terminar, aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar, e aqui na primeira correntinha, um ponto alto sem terminar, e arremato, tá? Então, agora, é só repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui, vou fazer mais uma vez. Aqui no seguinte, um ponto alto, dois, três... 4, 5, 6 e 7 tá? Então, aqui no seguinte eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar, ok? Peraí, deixa eu tirar esse pelinho. Então, aqui no seguinte, um. 2 aqui 3 4 5 6 e 7 então aqui no seguinte aqui no seguinte um ponto alto sem terminar Aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar, e aqui na correntinha, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Então, é só seguir fazendo assim a volta inteira. Então, aqui no final, e venho aqui no último ponto: um ponto alto sem terminar, tá? Então, aqui ó, vou pegar a laçadinha da correntinha e desse ponto alto aqui, ó, ok? Aí, eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou começar da mesma forma, ó. Duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto alto, ok? Então, aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos, tá? Então, aqui eu vou começar a contar novamente, ó. Um... Aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui, sete, tá? Então, aqui no seguinte, eu faço um, no mesmo lugar, dois, e três pontos altos. Então, aqui no seguinte...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 E depois é só repetir, tá bom? Você vai repetir por três carreiras, tá? Então aqui eu tenho um, dois, e vou fazer três carreiras. Então olha só, aqui eu caminhei com um ponto baixíssimo, tá? Bem até aqui, ó. Nesse ponto do meio, tá? E aqui eu coloquei os marcadores, ó, bem nesse pontinho ó, do meio, ok? em todos eles tá então agora é o seguinte se caso você precisar de aumentar eu vou passar para vocês aqui como aumentar tá esse ponto aqui tá bom então aqui você fez três vezes né então agora você vai fazer assim ó uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas, tá? E você vai prender aqui, ó, onde tem o um marcador, tá? Bem no meio do leque, ó, que tem um leque, tá? Então, nesse pontinho aqui, você faz um ponto baixo então você vai estar repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 correntinhas e aqui novamente eu prendo com um ponto baixo no meio do leque Ok? Então, é só repetir assim a volta inteira. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas só que assim, ó. Eu vou fazer duas correntinhas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora eu vou começar aqui. Vou fazer um ponto alto, dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos tá então aqui eu estou aumentando ok então aqui no ponto seguinte eu faço três pontos altos no mesmo lugar então, agora é só repetir aqui no ponto seguinte 1 um, aqui no seguinte 2 3 4 5 6 7 e 8 tá então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar, aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar, e aqui na correntinha seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então, eu, aqui, no caso, tá? É assim, se você precisar de menos ponto aqui, então, você vai diminuir dois pontos, um ponto alto em cada lado, você vai diminuir dois tá se for aumentar você vai aumentar aqui então você pode aumentar quantas correntinhas você quiser quantos pontos você quiser mas só que lembrando você vai aumentar aqui e aqui também tá então sempre por exemplo você fez 19 então você vai aumentar 21 quer dizer você vai aumentar aqui ao invés de 8 você vai fazer nove pontos altos tá e Faz o leque e nove pontos altos. E assim por diante. Para diminuir, é a mesma coisa. Você vai diminuir dois pontos. Um de cada lado. Vai ter uma parte na blusa que você terá que fazer reto, né? Carreira de ida e volta. Então, é assim, ó. Dessa forma aqui, tá? Então, quando você começar, você vai começar com as três correntinhas e um ponto alto no ponto seguinte. Tá? então aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos aí você vai seguir fazendo sete pontos altos o leque sete pontos altos e aqui pra, para terminar você vai fazer um ponto alto sem terminar no ponto seguinte e novamente no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arrematar quando você for começar uma nova carreira você vai fazer a mesma coisa três correntinhas e um ponto alto no ponto seguinte aí você vai seguir fazendo sete pontos altos o leque sete pontos altos chegando aqui no final um ponto alto no ponto seguinte sem terminar um ponto alto no ponto seguinte sem terminar e arrematar ok para fazer a manga você terá que fazer assim uma peça à parte tá você vai fazer lá, por exemplo, na parte, a primeira partezinha da manga, né? Você vai fazer apenas um motivo. Então você vai fazer daqui até aqui, tá? Você vai alfinetar e experimentar. Então, o outro, na parte de baixo da manga, você vai fazer a mesma coisa. Você vai aumentar os pontos, alfinetar e experimentar. OK? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? É só deixar aí nos comentários. E é isso. Então, se você gostou, deixa seu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.